festa eu não vou à festa o Pedro nem nos conhece direito tipo. não somos amigos dele ainda ele acabou de nos conhecer vamos ah. é que é uma festa na piscina né então e o que é que tem sim. se eu me molhar e riscar a aparecer com resfriado ah, então sim. é melhor não então eu tô indo já que você não quer ir Você contra os meninos ainda lá tchau Tchau tá. Tchau! Deveito assim. Acho melhor, treina. Diga, eu te amo. Diga, So we can later. O que é isso? Oi, meu nome é Ondinha. Você soprou a concha e eu apareci. Tá vivo? Eu vim aqui te dar respostas. Ótimo, porque eu preciso de respostas. Aquele livro e aqueles ingredientes que você usou era de sua família. O seu irmão gêmeo, o Eric, ele também foi afetado com isso. Mas o Eric tá... Moram em outra cidade. É genética. Você já tinha isso, você já tinha esses poderes e essa cauda. Você só ativou isso. Então, eu sempre tive isso. Eu só precisava ativá-los. Acho melhor você ir. Desapareça do jeito que você apareceu. Porque agora eu decidi ir pra festa. É muita informação pra ficar aqui. Não, não, não, espera aí! Você tem que... Aspa... Não, não, não, espera! Ah. Oi, Gabriel. Eu decidi. Eu vou pra festa. Espera a porta. Já tô indo. O que Não sei